Gente, olha só que sol mais agradável da tarde aqui em Minas Gerais. Nós vamos ali na casa de mais um companheiro nosso. Como sempre, é quatro e três. a gente procura vir aqui e sempre dar um, um abraço neles ali, porque Eu são amigos. Um né? um pouquinho cada um, né? É. E são vários irmãos que nos querem bem a gente tem que estar sempre procurando... Deixá-los satisfeitos com a nossa presença. Bom, pelo menos eu sinto que eles são pessoas que gostam da gente. Então, por pensar nisso, a gente vai lá na casa deles, lá, fazer uma, vi, uma visita. Acho que a Alessandra não tá, não. Né? Chato, a também não tá. Acho que também não, né? O cabeção do Cis lá na sombra da Madalena. Ah, o, o menino da Alessandra tá ali, ó. Em cima dele. Sua mãe tá aqui? Sua mãe tá aqui? Minha mãe não tá, ela tá trabalhando. Ah, sim. E sua, sua avó tá aí? Minha avó também não, ela não foi de Ah, sim. Então tá Será que é. a Márcia tá lá? Tá. Tá, né? Faz tá. uma visitinha lá pra ela. Gostoso, né Bé? Muito bom! Aqui nós estamos na, na terra do Zezinho. Aquele prédio lá embaixo, verde. É, eles chamam aqui de fritura. Eles falam fritura. É um lugar que faz batatas palha. Deixa eu mostrar um boi. Um boizinho lindo aqui pra vocês. Do ah, de, deve Mateus. ser do menino, deve ser do Matheus. Do Matheus ou do... Ah, deve ser. do filho do Dalmo. Não sei. Bonito, vai, vem você? cá, vem. Vem cá. Chega aí. E a vaca... Ué, também. você virou pra cá e não vai vir? Vai não? Então tá bom. Deixa eu... Olha só aqui. Que boizinho mais... E a vaca tá lambendo ele, ó. Ajeitado. Ela dele. Fazendo carinho nele, filho. E ele é boi, Madalena, de desfile, porque olha agora no, é. no focinho dele lá. Que o pessoal fala que tem dó quando vê. Mas já é para isso mesmo, né? Um animal que ele é treinado para o pessoal andar sobre ele. Nas festas ele gosta. Nas festas de carreiro. Né? Ah, dando mal trato, hoje é dia dos namorados mesmo, pode caprichar. <risos> Você gosta, né, rapaz, mas vou falar uma verdade, olha. E ela tá aqui, lambe, lambe, lambe. Uma vaca bonita, ela? Que casal lindo. Ela é muito bonita, hein? <risos> vou lamber você também. <risos> Tô vendo coisa. A Madalena passando a língua aqui, ó. <risos> tá uma vergonha, nego. <risos> Vamos lá? Tá salgado. E tá aparecendo a lilô, Madalena? Baixa até a cabeça. Oi, Mas olha só. E ela é uma vaca, eu tenho certeza absoluta por conta disso, ó. Olha lá as tetinhas dela, a vaca mesmo. Charmosa, amorosa Olha lá, tá vendo? olho puxadinho, Vamos lá, deixa eu ver lá. A gente vai andando e vai vendo essas coisas isso é muito bom. Oi? Olha você ver o olho dele. Ó, ele que é, é puxadinho, assim, ó. Você tá apaixonada? Hein? Você tá apaixonado? Tá? Tá? Você tá apaixonada? Você tá babando por ele, né? Está tá babando literalmente por ele, né? Você tá babando literalmente por ele, não tá? Cadê a baba? Cadê a baba? Eu vi a baba caindo lá. Olha lá, tá babando por ele. Olha lá, tá babando por ele. Você tá apaixonada. E ele tá aqui olha lá. Ela ficou na frente agora. Ele é muito bonito. peguei a cara dele de frente. Ah, ela, ela cobriu outra vez. Aqui ah, tá aqui, Madalena? tá, choro, tá prenha. Cuidado, viu? que você não pode é, não pode se, se machucar não, você Vim. tá prenha. Fica esperta aí. Você tá esperta aí. Você tá esperta aí. Você tá esperta aí. Você tá esperto. Você, tá você, tá você, tá você, tá... você tá prenha? Não tá conseguindo correr. Não tá nem conseguindo correr. Ai ah, gente, não tá nem conseguindo correr. Olha o barrigão dela. Olha o barrigão dela. Olha o barrigão. Olha o barrigão dela. Tá bem Tá. Vamos lá, ver se ele tá lá. Por aqui mesmo? Cortar ah. tá por aqui? Não Na marcha? Né? É na no na Não é, é aqui? Aqui, ó. Vai por aí? Pela é porteira aqui? Então vai. Por lá então. Agora eu vou filmar ele, que eu quis filmar aquela hora, mas não deu. Ela ficava na frente dele. Ele não quer aparecer, esse Ô, charmoso! Você não quer aparecer por quê? É, hein? É, é, é. Por que você não quer aparecer? barrigona dela, gente. Olha aquilo. Olha aquilo. Até para andar, tá dando. Tá quase Ih, sumiu né? lá atrás. E aqui nós vamos andando. Ah bem, esse aqui é citrodora. Eu ó, eu eucalipto citrodora. Eu Tem vários pés aqui, ó. Aqui, alguém conhece citrodora aí, gente? Esse eucalipto é de fazer... Tirar óleo. É tirar óleo. Aqui é bem? Olha o cheiro, ó. Ó, pessoal, não, não consigo fazer ninguém sentir cheiro por aqui. Mas eu tô apertando a... A folha dele na minha mão, Ó, o cheiro já está. Meu Deus, que coisa, né? Ai, que forte! É forte, você está pegando ele aqui. É, ele é forte mesmo. Ele cheiro, não. Mas nem para espantar pressa de longo? Não. É de eucalipto. Não, isso aí daí extrai o óleo de eucalipto, né? Todos esses brancos aqui são de Estrodora. Não gosto de ser Assim, citrodora, na natureza citrodora. eu gosto, ele é aí na natureza, mas para mim usar com... Em casa, é que né? Eu tenho que Vê se aquele pequenininho ali é citrodora, velho. É filhote. É... Ah, deve ser ah, filhote. Pega lá você, então. Então, segura aí. Deixa eu ver se esse aqui é um filhote. Não, acho que não é não, porque a folha tá mais larga. Vamos ver. É? É? É. Pessoal, mas é impressionante, ó. Você vê, a gente tem que ter olho, olho clínico para certas coisas, ó. Mais forte, hein? É forte, ó. Mas né, não gosta e eu já gosto. E agora? Vai não fazer? Não faz. Ah, que bom. Também as vias respiratórias... Vai, vai ficar cheirando tudo o eucalipto até agora. Não tem problema não, nega. Olha o Kaique ali, Caí com... que tá ali. A bike nova dele, tudo bonitão, passeando. E a cachorrinha tá ali, ó. Ele e o parceiro. Ah, tá caindo tá o caindo um pião, acabou de cair um pião. Aqui, ó. Acabou de cair esse aqui, ó. Estralou lá em cima e caiu esse aqui. Esse? É. tá meio Ao pé. Ah, banderinha, tem bastante, bem. Espera aí que tinha tá mexendo lá. Andaram muito hoje, Kaique? Não, ah, agora não é rolando. Hã? Agora não é rolando. Ah, agora vocês estão vendo? É. Vocês vem cá. Diga. Você vem é com o que Vem cá, vocês veem aqui. Você acha que está muito perto da raia? Deixa eu um para mim aqui, mandando. Vamos Está gravando? Está gravando. Tá, está gravando. É, tá perto. Está assim, perto, tá perto, né? Tá. Então, só que daí eu tento chegar ali para cá. Espera aí, deixa ver o negócio. Deixa ver o negócio. Você não bateu ele, você tem certeza, né? Absoluta. É luta. Não bateu. Então, se não bateu... Ele? Não vamos mexer nele não, porque se você não bater tá certo. Não, deixa ele ver e tá, sai é que é negócio. Deixa, deixa ele ver. É, tá corguendo, vai descer papai. É. Tira a mão. É porque eu tirei aqui, né? Não, mas... Ah, você tirou aí, agora que é, eu tô vendo. É, abre ele aqui. Então, peraí, vai. Que... Cê, tenta, tenta fechar ele... Aí, tá bom, tenta fechar ele aí. Ficou muito mole. Você. Tá muito perto, ó. Tá muito perto. Tá, vai ter que puxar um pouquinho assim, ó. Tanto assim, ó. Tá então, puxar ele sem problema, né? Peraí. Ah, tá vendo aqui, ó? Vai, fecha lá. Ficou agora? Ficou. O negócio não apertar lá. Viu a tá, como a coisa vai comprar? É? Viu a Pô, como a coisa vai vai comprar? Bonita, né? Fechou? Vocês vão é andar na rua. Na gordiça tá, é. tá bom. Vou Pedalei. Lopa tá queimada? Cuidado. Vocês deram só um minutinho? Tá eu vou dar uma raiva nisso agora. Se você chegar na, ah. na raiva, você vai quebrar. Mas vai. Vai ficou bom. Não vai sem mim. Vai, ficou bom. sim. Vamos lá então, deixa eu, o pessoal aqui vai pedalar aqui na. Nas estradas de terra, eu vou ali falar com o Darma um pouquinho. Na casa do Darmau, pé de pinheiro e no chão tem pinheiro. é o pé de pinheiro não o pé de pinhão olha tem bastante no chão ainda véio. na casa do nosso amigo Darmo da sua esposa Márcia são pessoas queridas da gente mais uma vez chegando aqui eu vi ele entrando lá dela deve, deve estar aí também né bem Dá uma desligadinha, gente, para eles nos receberem primeiro, tá bom, pessoal? Que susto! Que foi, rapaz? Que que é isso? Não, não, não. Que foi, menino? Vem cá, vem. Aqui, ó. Vem. Isso, não é bravo coisa nenhuma, só. Graças a Deus, tudo bem. Tá vermelhinha. Marreu o terreno. É, tá longe, hein? Ô, ô <risos> Dorme. Você sabe o é. que eu falei para você que eu gosto de fazer isso aí em Madalena, a gente gosta mesmo, viu? Nós limpamos Limpamos é. lá ontem de onde? e a gente gosta de varrer, se precisar de uma ajuda aí, nós estamos na taca já já. Eu adoro varrer terreno, só que para mim varrer, eu tenho que ser cedinho ou de tardezinho. É. Não, não, é verdade, durante é. o dia é complicado, é, o calor, é, né? minha filha. Eu não gosto de barrer, terrestre, nem de barrer, eu... Olha lá a poção do mineiro, ah, a poção do mineiro é. trabalhador, olha ah, lá. Eu, eu Escora eu, eu na enxada. Para nem ver, esse é terreno, ah, né? Escolha na enxada. Sai <risos> no escuro, Olha o que o Dalmo falou, Márcio. Ele prefere ficar até mais tarde na roça, trabalhando na roça, do que vir aqui limpar terreiro? Não, mas você pode mudar aí, é verdade. Ah, apesar que eu gosto de barrer. Eu também gosto. Eu adoro. Limpar. A minha avó que falava pra mim assim: Se sim, vai barrer o terreiro. Ela falava: barrer. Aí é, nós pegava aquelas vassouras bom, de guaxuma, que ela fazia muito bem feito, e sabia amarrar bem amarradinho mesmo, nós ia limpar Nossa, e limpava. E limpava e limpava, era tão gostoso, não, não, não. e nós tinha o lugar certinho de jogar. Viu? Tinha o um lugar certinho de jogar. Ela não deixava jogar em outro lugar de jeito nenhum. Era só naquele lugarzinho que ela mandava. Vai mandar ele ensaiando ensaia para quando vir a roça, ó. Ô, oh, você viu quantos mil, quantas mil visualizações tem o vídeo seu, na sua casa? Na última vez que eu vim, estava com 25 mil. Deve estar com mais, hein? Muita gente falou, inclusive nos comentários, como gostou da marcha. Você não estava aqui aquele dia, né? Esse aqui, pessoal, vai dar uma entrevista para nós depois. Ele vai contar uma história de uma abelha que ele foi tirar... Não, minto. Ele vai dar uma... Vai, dar um... vai contar uma história que ele foi salvar um passarinho que estava enroscado no quê, um? Num poste? de barro. O passarinho foi entrar na casa de João de Barro e ele enroscou lá no... no, no lá dentro, da de, ele roscou dentro da casinha. Ele enroscou dentro da casinha. Aí quando ele foi sair, o que aconteceu? Ele ficou enroscado lá dentro e o corpo para fora, a perna lá dentro. Ah, uma perna lá dentro, o resto do corpo para fora. Foi. Aí o Dalmo foi tentar salvar o passarinho. Aí Você tava com o um trator, qual o trator que era? Você não tem mais, esse? Mas a rola foi igual, foi foi Não, você foi querer salvar o passarinho, você tava fazendo a atitude, que se o Bama visse, você ganha um prêmio. Mas o passarinho foi assim, eu ia desligar o motor, já era umas 5 horas da tarde. E eu fui desligar o motor, eu tava com o trator, eu passei debaixo aí ele enroscado na casinha onde bar, Como outros passarinhos fez em linda na casinha. Tinha linha, e o pica-pau entrou lá dentro, pode ser para comer algum bichinho lá dentro Aí ele foi sair de um lacinho na perna dele Aí ficou despendurado, não voava, água não saía E eu passando com o trator, falei, vou lá com o motor, volta aqui E vou lá, tirou o passarinho Aí eu parei debaixo da árvore com o trator, tentei na capota Pelejei, não argançava Aí eu peguei, desci no chão, arrumei um pedacinho de pau, fui lá, enroscava, enroscava nele, não conseguia soltar. E minha Aí minha pai, eu, pai, eu pego, marinha, é falei, eu, eu soubo não na não árvore. Botei o trator não. liberando a árvore, tirei o telefone e pus dentro da gaveta tinha o trator, mas largou o trator ligado, era coisinha rápida. E eu pego, soubo na árvore. E a árvore muito foiuda, e eu fui para a árvore fora Quando doou de ah, é tobo, é rapaz, que eu olhei assim, que eu olhei na casinha, falei, agora eu já vou para o lado da casa lá para arrancar o passarinho. Né? Quando eu ergo assim na árvore, Nossa, eu pego a, tá o pescoço é, de uma caixa de né? daí. Não um maribone que voa de noite, um É um o maribone que a gente conhece por girassol Eu conheço é, aquele é, isso, é, é, é girassol Só que eles não voam de dia, Não, ele, de o noite. negócio dele é só de noite Então como eu tava mexendo na árvore, eles já ficaram de da cabeça para me morder E eu não vi eles, quando eu levantei, eu levantei o pescoço e deles. Ah, pronto Eu não pensei duas vezes, eu tava uns três metros e meio, quatro de ardura, dava uns quatro metros Nem olhei o que que tinha embaixo do jeito que estava, eu sorteio o corpo, mas caí de mal mau jeito, vai cair com a mão por baixo, embeirando um buraco, uma fundura assim, um a arco, e aquilo doía, doía, eu tirei a mão das costas, falei que é boas costas, que tá doendo demais, né? Ajeitei um pouquinho o corpo lá, olhei no braço que era quebrado, que é muito inchado. Passou, tá eu Pensei, é bonito agora ó, quebrei a espinha do moribondo, mas nisso que eu olho os moribondos, eles voltaram tudo para cima, não ficou nenhum embaixo me molando. É porque, porque eles só são noturnos né? É, eles são noturnos, então eles voltaram tudo para a eu, eu, eu olhei assim, <risos> eu olhei mas o moribondo voltou tudo, eu falei ah beleza né, que daí eles o barriga e não mordia mais né. Aí nisso veio um carro, deitado lá, parei no um vizinho meu lá conhecido, falei para ele, Liga meu celular pra mim achar ele. Eu esqueci que tinha largado na gaveta o trator. Tomou Aí quantas ele, picadas? Ah, era muita picada. É de 60 pra lá. Era muito. Aí, nisso, o cara... Ligava no meu telefone. O telefone chamava e eu não achava. Eu cambiava em volta de mim, mas não achava. Eu falei, dentro do carro, vai lá, desliga. Desliga o trator. Que daí eu achava, né, o celular, né. Mas o cara era muito enjoado, um rapazinho novo enjoado. Ele não desceu, E eu levantei com o é corpo ruim? Com a mão, só um cerca dos cinco fios de arame, deu que fazer para mim passar, que a saúde da mão não podia apoiar. Passei a cerca, puxei o afogador do trator que desliguei, o celular tocando dentro na gaveta do trator. Aí eu voltei, contei para o rapazinho, falei eu caí da árvore, que quebrei a mão, machuquei, estou com as costas doendo de nós. Aí ele atendeu, nossa, mas então, você não falou que eu tinha ido a desligar o trator? Mas ia é preguiça, né? Aí eu desliguei, eu peguei o, o, o trator, liguei ele. E eu olhei o passarinho lá, mas eu falei, não podia fazer mais nada, eu tinha que vir embora com a mão quebrada, né? Já tava quase escurecendo. Aí eu ligava o trator, o trator era longe de lá, de lá aqui, dá uns dois quilômetros, estrada de esperto, o trator dançou, com a mão ficava fazendo assim, nossa senhora, mas que lado ia. Meu Aí, Deus do céu. E eu descendo o morrinho ali perto da minha casa do meu irmão, eu olhei nele, né? Falei, eu vou gritar pra ele vir aqui, né? Aí eu gritei, ó oh, Marinho, é pra você vir aqui, ele veio. E eu olhei pra outra banda e olhei, eu falei, eu vou falar pra ele correr. O carro meu filho, ser rápido, tava doendo demais o pescoço do maribondo. Aí eu olhei lá pra mim gritar, eu correr, já tava correndo. Falei, ah, certo, tá adivinhando. Pensei. Lógico aí. É. Aí quando eu cheguei, o trator na né, encruziada ali chegou junto. Falei, ah, me mordeu um monte de maribondo lá e eu caí da árvore lá. E eu não queria nem explicar muito, que demorava muito. Falei, falei e, você leva lá na colina agora, eu vou lá em casa tomar um banho. Cheguei em casa, tinha visita, mas nem olhei na visita. Eu fui tomar um banho, tomar, tomei aquele banho tremendo de dor, nossa! Aí nisso o Marinha chegou. O certo era nem estar tomando banho, né? É, o é era não, né? Bom, né? É, aí é já bom. me pôs no carro, já cheguei lá na Puyuna, já contei pro médico, já passei eu direto. Falei, não, vai tomar soro. Aí fiquei até tarde a tomar um soro. Aí ele falou, pra onde você quer ir amanhã? para ver o negócio da mão. Ficava doendo demais, mas primeiro tinha que cuidar do bom senão ele me matava, né? Até o médico falou, a sorte você não tem energia, Moribondo se tivesse já tinha morrido. Com certeza, que tinha. com certeza. Aí nisso ficou, ah tá bom, aí eu peguei, vim embora, tomei o soro e tudo lá, vim embora. No outro dia daí, levantei, cheguei lá na Puyuna, quase nove horas. Enrolo daqui, enrolo dali, até arrumar um lugar para mim ir, cuidar da mão e tal, e nada. Aí ligaram do, do SUS lá em Bozalé falou, tem um cara lá que atende ser. Porque ele essa o braço pro Eu já tinha tirado o raio-x Como é que é? Antes do, do dia que eu tava ali No outro dia cedo eu fui em Andrada tirar o raio-x e desse o médico atendia Fui lá em Andrada, tirei o raio-x, mas não tinha o médico para atender Entendi O... como é que chama? O médico de quebra Ortopedista? Curso. É, ortopedista não tinha, que dia não atendia Só, O braço tem outro quebrado, quebrado frio, mas não tem ortopedista Vai ter que ir para Puyuna, depois, depois de Puyuna, para os Aí eu chego na Puyuna eles ligaram, eu moro lá e falaram, ah, tem um médico lá que gerece é para ser. É pagado, 300 reais com é o curso. Falei, não não tem problema, eu vou lá agora. Sim, mas tá quase fechando, falta só uns 20 minutos para fechar lá. Eu falei, Sabe se você chega em tempo? E acabei enrolando um pouco, falou, falei, ah, tá faltando só uns 15. E o outro filho meu tá junto comigo. Aí o com a mão quebrado, eu falei, pai, quem vai guiando? Eu falei, vai eu. Vai eu, eu mesmo. Eu falei, mas o senhor tá com a mão quebrada? Falei, meu tá com quebrado, tá mão quebrada, não é que eu consigo. Ele é moleque ainda novo. E entramos naquela carta, tiramos o chapéu, eu falei, senhor, se Deus quiser, vai proteger nós, né? Vamos. E meti o pau no que é carro, viu uma caminhonete branca e tá? e era nova, fuma meti o pau mesmo. 15 minutos em Bolsa Alegre, da Cuiúna, em Bolsa Alegre, até lá onde que eu ia no médico, mas não tinha nada estrovando, do jeito que chegava o carro ia embora, era 170, 180, ia embora. Eu cheguei, parei assim o carro, a, o médico falou assim, é você que veio da Cuiúna? Falei, é eu mesmo, Arruma oh, que nem né? que deu tempo, hein? vamos entrar para dentro, falei, rapaz. Ah, Entrei para dentro, já a moça já foi moleque já foi pagando a moça, já entrei lá para dentro, né? mulher vai já assajar, né? Que beleza. Né? Aquele ah, o raio-x. Meu Ele Deus. Ele falou assim que quebrou tudo. Eu não dou conta. Falei, nossa, mas agora eu tô aqui. Ele falou, eu tenho que fazer uma cirurgia. Cirurgia, isso aí vai ficar de 12 a 15 mil, por baixo. Os ossinhos do braço. Que eu acumulou tudo, tá tudo encavalado no outro. Você tem que pegar e fazer a cirurgia para arrumar os ossinhos. Aí o médico liga no lugar, liga no outro, liga no outro, né? eu, quieto. Falei, hoje tá tudo fechado. Ninguém vai atender hoje. Você vai ter que ir lá pro regional, pro é hospital, né? Sei. Falei, ah, lá vai eu. Mas aí eu saí pra fora, mas vontade de falar vontade. Falei, mas me devolve o dinheiro, então, né? Não dá tá com nada, não fez nada. Não fez nada, né? É. Aí eu não falei nada, me peguei e fui lá pro regional, né? Cheguei lá, mocinho, cheguei lá pra fazer a ficha, mocinho me comia o toco. Falei, porque você não trouxe um... Uma entrada lá da Poiundo do médico pedindo pra você entrar aqui e tá? tal, eu falei, ah, eu não, não tinha tempo isso não. Agora eu não peguei nada mesmo, eu tô errado, né? Porque eu tinha ido no outro médico, tá mentindo né? Eu, eu tinha ido no outro médico, e não deu certo. Falei, ah tá, eu vou mandar você entrar pra dentro então, né? Eu falei, tá meio caminho andado, né? Entrar pra dentro, né? Aí nisso quando eu ia pra dentro lá, mandaram eu entrar no outro escritório de novo lá, a outra foi pior ainda. Nossa Senhora. Aí peguei e fiquei bravo, com a você. Olha que meu pescoço, aí que tá mordido, maribonda que essa dor que eu tô, você que o cara disso? Eu tenho que ir onde tem recurso. Verdade. Aí falou, ah, então tá bom. Aí passou para diante, mas eu tinha falado um monte na minha cabeça. Aí passou e eu para frente, eu fui. Ah, mas eu fui sair daquele do hospital, era tarde, viu. Aí, no fim, assim. olharam o raio-x, ah, um é monte que de médico, é bastante, né? Não, eles saíram Passou ah, um pouco, assim. fiz outro raio-x, para eles olharem de, de, de, de novo, Eu ia um tanto de médicos, aí olhou de novo. Era uma, uma hora dessa. Vai se embora. Um tá aí até falei Aí o falei o médico, ninguém vai atender. Eu falei, estão avaliando o teu braço para ver. Comer. Aí eu entrei lá dentro, ele só eu, os, os, os outros tinham de ido embora. Tá cheio de gente, ela tinha tudo embora. Tá só os médicos. Só né? fizemos uma avaliação que não precisa fazer cirurgia, não. Você pode gessar do jeito que tá aí mesmo. Aí foi lá, gessar, só puxar um pouquinho, que gessaram, mas eu sinto dor até hoje. Vai qualquer coisinha que eu vou fazer uma enxada, se eu for dar uma enxadada para puxar, eu sinto que os assim, vira tudo aqui na mão. Aí ficou desse jeito mesmo, sarou desse jeito. Fazer petoterapia lá ficou um pouquinho torto, não, não ficou. Depois é feito, né? Que ó, tá muito calor aqui. Sarou tudo torto e eu sinto dor. Ó, tá doendo, dói por dentro. Se for arrancar qualquer coisa, inchada ou qualquer serviço, Pesado, nossa, não consegue fazer dependendo do que, que eu fazer com a mão. Se virar a mão, não vira. Bom, aí você vai contar agora do passarinho e o passarinho. Aí o outro dia, <risos> meu irmão ligou para mim, né? Eu apavorado, né? Mas nós pensávamos no passarinho, né? Aí o meu irmão, o João, foi lá e falou assim, o passarinho morreu. Ele ficou de <risos> E que não tinha foto. Não tinha foto do passarinho lá dentro. Tadinho. Morto ainda, que ele ficou nem pão ainda. Tadinho. Se bateu, se bateu, né, João? Diação até? Não, se bateu, até morriu lá, porque. E você quase morreu com o cara. E cabelo. você se bateu? Aí eu não... fiquei <risos> defeituoso com o braço. Então, ele ficava lá comigo, parece que também se parece criança subindo em árvore. Mas deu, mas foi por uma boa causa. Mas. Não, ele foi por uma boa causa, mas aí, ó. Não, mas a árvore, se você quiser ir lá, e eu, vou lá, eu já te mostrar já pra você. Que coisa, né? Você vê a Arthur que caiu em um buracão lá, que é muito uhum. de coisa. E você cai na, no, no, no arame? Aí fiquei não, um tirou, tempão eu que tinha Ah, é, você faz porque tinha arame eu perto, mas... a cerca, leite. né? aí Caiu do lado, tinha da cerca... Você não isso. consegue... Você caiu em é, um cima? É, não, tirou... Meu eu tirou Deus... Mal, eu tirou. Aí eu tava mexendo, enchendo o silo aqui... Enchi o silo, aí eu tava tampando o silo... O mulher não sabia tampar, eu tampava, eu tampava o silo, eu ficando com a mão... a outra já e eu ia lá, ficando tampando... aqui é que o silo, gente... Aí passou ali, falou assim, nossa senhor, você fica ficando com a mão... Vou fazer o quê, Tem tem que tampar não perde... Não, mas tem muita gente que tem os dois braços, não faz nada para uma o quê, né? Tem que trabalhar, né? Pois mas... é, Dalmo, o eu, eu, eu, eu dia que você contou essa história para nós ali na sua casa, eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho que gravar isso aqui para o é, pessoal escutar. Um... Sou, o amor, o amor é pelo passarinho custou caro. Custou caro. Custou caro. não foto, mas não sei se algum tem ainda ou não, o passarinho. Não. A casinha de, de Barra, a árvore, está lá. Ah, uma, uma hora que eu tiver oportunidade, nós vamos lá ver. Não, é pertinho. Se uma... o moleque não tivesse culpado com o carro, né? ele ia lá só para filmar o lugar da árvore lá. E daí depois de sempre passar. É, mesmo, é lógico, eu queria colocar junto. E é na beira da pista, aí em cima? É na beira do caminho, é na beira do caminho, o dia com o carro passou, era no beirinho assim. Não estava tendo camarada e arranjando batata com uma mão. Hum, Mas o, o Márcio, Melhor o marido assim do que o marido vagabundo, né? <risos> Na verdade, ele tá com a mão cavucando pra tampar o círculo, uma mão, arrancando batata com inchada. Com mão, hum. Melhor o marido assim, Saída trabalhador né os dias ele ia no médico, eu falei, dá no céu, mas agora você vai com esse gesso tudo sujo. Ele pegou, que boa, fiz que boa num pão Ah é, o gesso? Hum, não, é, o, um coxulho, <risos> o gesso ficou sujo, rapaz Aquele gesso ficou pretinho, vou precisar pegar põe a sabão, lavar, é mais de mancha pai. a de manchou um pouco, eu ficava com vergonha o homem trabalhando doutor, que eu vou ficar parado. Nossa, nossa, ah, mas eu fui muitas vezes lá, ficou 60 dias com gesso ei, meu aí, pai até aqui. Ai, é horrível. aí até horrível aí ficou 30 dias mas e cortaram pode, o gesso ficou aqui em mais, mais 30 para também ele não vai mais, se ele, se ele passar lá agora e vem um passarinho pendurado, ele não vai parar mais, não, não vai, né, Léo? Ah, agora eu vou pensar mais um pouco, né? Aí, <risos> mano, primeiro você vai ter que olhar se tem a abelha, né? É. Porque a culpada foi a mas abelha. Foi eu, eu vou A culpada sim. assim, você vou... bateu na, na, na, na abelha girassol, você bateu bem nela. Bateu e e como ela fica ali centenas toda juntinha, partiu pro seu pescoço. Partiu Nossa, se fosse você, o que, que você ia falar? Você é guarda, voando lá, de cima lá, também. Eu louco, Madalena, eu duvido que eu ia pensar em descer devagar, bem. Não, não, eu se sorteio. Eu não sorteio. Não cê tinha nem, como, era muito. Você nem pensa, né? Não pensa. Que... Eu olhei um anjinho subir até lá em cima. Não sei o que tava com a cabeça, não. Não, mas foi, foi, foi preciso é subir. Ideia. Foi preciso subir na capota do trator pra subir. Senão não subia. E você não, você não alcançava da capota, você ainda não alcançava? Não, não alcançava. eu subi na. Eu encostei o trator mirando a arca, eu me subi que era muito grossa, eu não conseguia. Aí eu encostei o trator e subi pela capota ali. Agora a cabeça não sobe, Eu falei assim, a cabeça não subiu agora. Subiu subi. pela capota, subiu pelo ele galho. Subiu fácil, desceu. É, e eu fui levantar o corpo aqui, vai me passar pro outro galho. Ah, Desceu foi meu pobre. Rápido, hein? <risos> abelha girassol, depois eu vou colocar aqui pra vocês verem, gente. Eu já tem um vídeo falando sobre essa abelha girassol. Quando eu fui Ai, é. lá na serra com a Janaína Josué comer aquela fruta, parece noni. Parece. É, pinha. Lá, lá na serra do seu pai tem. Lá tinha uma mesmo lá. tem uma lá, rapaz, mas se mexer naquela lá, eu filmei ela. Ah, mas então você tem uma já para mostrar qual é que é. Qual que é a abelha? Só não tem é um lugar que tá o. Agora mostrar o lugar é, é. A casinha tá até o lá. Se chover forte, vai descer tudo. Eu parei o trator aqui nesse lugar e subi numa capota. Mas era ar. Dá para ver lá porque. Aí eu desci ali, peguei um pedacinho de pau. Fui, tentei puxar o passarinho, mas tava muito duro. A casinha tá lá, vocês estão vendo, né, gente? O canarinho tinha feito buraquinho lá, tinha feito em mim dentro. Então, quando o canarinho faz de mim, ele leva a linha. Então, ele amarrou no pé e aprendeu, ficou de pôr na cabeça. Aí, eu falei: agora eu nem o pau não consigo tirar, eu, eu vou subir no trator. Aí, eu voltei o trator de ré na árvore, que é essa daqui. Como ela era grossa aqui, eu não conseguia subir. Aí, eu voltei, voltei de ré ali e subi lá. E vim agachar. Eu fui de coquinha até ali. E a caixa de maribonda era naquele meio ali, ela caiu, ela saiu. Assim. Ah, não tá mais, né? Não, a hora que eu fui, cheguei ali naquele meio, que eu fui levantar as costas, pegou na caixa. Tá só o sinal da caixa, olha lá. Tem o um sinal dela ainda? Tem o um sinal ainda lá, naquele galinho ah, não. Ah, tá vendo? Tá vendo ali, naquele galinho seco lá, um não. meio sinalzinho lá, e lá? Não tá vendo não, sim? Não, eu tô vendo o galinho seco, mas não tô vendo o sinal, Tem um sinalzinho. Tem o sinalzinho da caixa assim, não. Ah. Ah. Aí, a hora que eu levantei o pescoço, cara, pra mim vir lá naquele galho, levantei o pescoço na caixa. Aí eu não pensei duas vezes, sortei do corpo, aí eu sortei e eu caí de oh, embora. Olha, olha ali onde ele caiu. Aí eu caí de tem um, embora. Tem uns negócios espetados ali. Um... Não, Nossa, eu, eu, eu tinha a cerca era mais pra cá, a cerca era aqui. Eu caí embeirando a cerca, e. Aqui é a casa de, de, casa de João de Barro, onde ficou o passarinho enroscado, gente. Ele caiu aqui, né? ó? Você caiu? Aqui nesse meio. Você caiu aqui nesse meio? É, eu rolei na caixa lá e caí aqui nesse meio aqui. Eu se sorteio do corpo, ela caí aqui. Aí nisso o maribondo voltaram para trás, assinaram pra Ela Já tinha essas manilhas aí? Ah. Tinha essa manilha. tá tudo aqui. Esse buraco tava Não aqui. É. Eu caí só um pouquinho pau. E eu caí nesse meio. De costa com a mão aqui. Meu aí, Deus, aí, eu... você caiu de uma altura bem. Aí, quando eu caí, que eu olhei, o capim tava mais alto. Estava dessa altura ele O capim estava assim. Estava dessa altura. Aí que eu olhei. o os maribondos voltou tudo. Aí parou o carro ali e falei para o rapazinho. Uh, Campear o celular, ligava o celular, eu ligava, ligava, ligava, ligava, o celular tocando, mas não, não, fico, não tá via O trator estava ligado? Tá, tava ligado, aí o que, que aconteceu? Eu passei a cerca, aquela cerca vinha aqui Eu passei a cerca, que deu o que fazer, fui lá, desliguei o trator tocando na gaveta Aí eu guardei e falei pro cara, é pô, caí da árvore, quebrei a mão aqui, me machuquei Tá doendo muito, me mordeu muito, me embora. você não falou pra mim que daí eu tinha que desligar, né, o cara tava com preguiça. Aí eu peguei o trator e fui embora Aí ficou só o sinal aí que árvore que é essa daqui? Candeia. Ah, candeia. essa é a candeia. Não, isso é a candeia. Árvore cara, né? Árvore cara. Eu tô tentando ver onde é que tava o marimbondo, Madalena. Aqui, não sim, viu, sim. viu? Vem não ver. Viu? Eu vou ver, eu, tô, eu quero saber onde é que é. Aqui. aqui, ó. Aqui, ó. Olha o galinho ali, ó. Aquele galinho lá. Ó. ó lá tom? ele toma. Ah, agora eu tô vendo. Agora, tô vendo. Agora, agora eu vou pegar como.. É lá que era a caixa. Até esse tempinho eu tava ali ainda. Até para olhar para o tá caindo pro chão aí. Hein? Tô vendo não, né? não, tá caído para lá. Tô vendo aqui, ó. É, aí. Isso. Aí, nesse galinho aqui, gente. É que o sol agora tá de, descendo, né? Então tá escuro. Mas é nesse galhozinho aqui que ele bateu a, a cabeça. Isso, isso. Aí, nesse lugar aqui, ó. Pois é, a história do herói do passarinho. E no fim o passarinho morreu. Por isso você bateu a costa, porque é. na hora que você foi passar pra lá, foi passar pra lá. A, sua, a, sua, a, a sua ideia tava boa, tava certa. Já aqui deu certinha a casa. É, porque ali tá a, ca, a casinha do. Do, eu, tá do aqui. João de Barro lá, lá, mas lá. Você sabe que se eu tivesse caído aqui, eu acho que teria sido pior. A casinha do não, João, João Arthur, de barro tá lá. Ó. Isso, eu caí ali eu tinha é morrido. Hum. Aí dá uns 6 metros de Arthur. Pois é. É isso. É, ele ia, ia cair daqui, aqui, mesmo. ó. Hoje tem uma entrada aqui, na feito na fazenda, mas ele ia cair aqui. Era aí. Pois é, seu Damo. agora que o senhor contou a história para nós que eu queria registrar, tá registrada. nós viemos aqui para ver o lugar, gente. Porque esse camarada que contou para mim aquele dia, eu fiquei pensando, o que que socorreu um passarinho pendurado numa casa de João de Bafais? Aí ficou os 300 contos do médico que não, não, não fez nada. E mais 60 dias de braço engessado e o passarinho morreu. Tomou remédio? Toma. Ah, e os remédios, né? Bem? É, Eu, tinha... remédio, Eu esqueci disso. Oh, tem um camaradinho aqui, ó. Um companheiro curioso aqui que quer saber da história também, ó. É do vizinho aqui. Que bonitinho, né? Mas, sim. Bom, então vamos chegar de volta. Sim. Vamos para lá. E nós estamos aqui nesse lugar abençoado, mais uma vez, ah, Minas Gerais. Agora você vai ter que arrumar.